Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o meu computador Na verdade é um notebook da marca Lenovo Só que eu desmontei ele, estou usando só a placa mãe e o HD eu uso só a placa mãe e o HD Ele não está mais girando o cooler Por isso eu estou usando o ventilador Estou usando um ventilador, um ventilador para Resfriar a placa Porque Ele não está não mais resfriando Então sem o um ventilador ele desliga Está aqui ele funcionando Aí, essa foi a solução que eu encontrei para continuar usando a placa sem sem, sem jogar ele fora porque é, o teclado não funcionava o monitor a tela dele deu deu problema aí eu tô usando esse monitor aqui ó. Usando esse monitor da Samsung, e é isso. Ele tá funcionando aí, continua funcionando tudo direitinho. Pus o HD fora, HD externo. E isso aí é um. É um método que a pessoa usa para não perder o computador, para o computador continuar usando ele mesmo de desmontado, entendeu? E ele não esquenta porque fica o ventilador aqui o tempo todo, fica com o ventilador o tempo todo nele, então ele não esquenta, não tem perigo de queimar. E... Eu espero que ele funcione por, por muitos anos. Então era isso. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Até a próxima.